Jesus Cristo meu Senhor, me justificou por fé, pela graça, pelo amor, alcancei e Deus vencer. Vivo no Senhor Jesus. Sua vida sinto em mim, ele é no mundo e a luz para ir até o fim. Regozijo, paz e amor, alegria sem igual. Eu desfruto em meu Salvador, o Cordeiro de o Cordeiro.